Caio, uma pergunta, é rápido. Uma pergunta, Caio. Para que serve a religião, então? Para nada. Do ponto de vista de Deus, para nada. É uma criação humana. É a mesma coisa que perguntar. Para que serve o Rotary, o Lions, para reunir um monte de gente que gosta de se afirmar umas sobre as outras, de comerem juntos num determinado lugar, de... E o Lyons ainda tem alguns objetivos um pouco mais específicos no meio da sua grande pavonice e vaidade. Era religião? Religião, amigos. Servia na primitividade para botar ordem à tribo. <risos> na, na mais antiga primitividade, botar ordem na tribo. Mas Deus nunca criou religião. Abraão nunca foi chamado para criar uma religião. Foi chamado para andar com Deus. Ah, quando quiseram ir institucionalizando as coisas aqui, conforme a narrativa bíblica, você só vê tristeza divina. E choro dos profetas. Depois que institucionalizaram mesmo, e que a classe sacerdotal foi criada, você vê aquele conflito incessante entre profetas e sacerdotes. Os profetas chamando as pessoas para adorarem a Deus fora daquele sistema, e os sacerdotes fazendo manutenção do sistema. Aí vem Jesus, e Jesus não criou religião nenhuma, Jesus não criou o New Judaism, New Judaism, não, new não, Judaism. não, não, não, não criou <risos> o novo judaísmo, não criou o messianismo gospel. Ele nem seria não, crucificado se tivesse criado. Não, mas... ele aí virava parte da patóplia. É. Ele Na não memória. criou eu é amor? Não, não criou nada disso. <risos> <risos> não. Ele, ele foi o um marginal disso tudo. E é porque ele se marginalizou a tudo que se tornou insuportável. Insuportável a ponto de ter sido levado à cruz. Com certeza. Paulo não pregava uma religião. Paulo pegava o caminho de Jesus e não era um caminho religioso, era um caminho de vida, era um caminho existencial, um caminho de entendimento para a vida, de educação na justiça para a vida. Sim. Então tudo que está aí em volta de nós é criação humana e o cristianismo, o pai dele é o imperador Constantino, é o pai do cristianismo e de todos os seus subgrupos. E não deixa de ser fruto de uma cultura econômica, política, ah, religiosa, é? que é pautada... Se você for ver, a vida inteira fala sobre essa relação de causa e efeito. É, é sempre a, a, uma causa que, que gera um efeito e a gente Verdade. transpõe isso para a religião. Por isso a dificuldade das uhum. pessoas de entender a graça é. e a desnecessidade de movimentos religiosos é. ou, ou de, de pontes que tentam nos atender... Se até, você fizesse eu... essa pergunta dele, para que serve a religião, se for ali no Congresso Nacional, eles vão dizer, é utilíssima. É claro. Utilíssima, porque é o falso profeta que abençoa a besta. Uhum. <risos> Como no Apocalipse está dito. Você perguntar aos movimentos políticos e financeiros e tudo, ah, tem uma utilidade de nome porque faz parte de uma engrenagem de um sistema mundano. Controla o povo. Conforme a denúncia do Apocalipse. O Apocalipse tem uma besta política e tem um falso profeta religioso. Então, a política precisa da religião. Esses dois aí se casaram e o casamento é indissolúvel. Até serem jogados juntos para dentro do lago de fogo. É dar uma dissolvida, né? É, é para sempre. Dá uma Mas tem alguém na linha que vai dissolver de esperar se a gente não atender logo. <risos>